Vamos analisar o Bitcoin e mercados após a divulgação do Payroll que surpreendeu todo mundo hoje. Vou comentar para vocês a minha visão sobre tudo isso. Então Vamos dar uma olhada, não se esqueça. Se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like pra apoiar. Ou então o seu dislike aí, né? Porque tem muita gente me chamando já de Cavaleiro do Apocalipse. Mas, pessoal, eu não tô aqui pra causar medo, terror, nem nada, eu tô falando pra falar a minha visão aqui. Você pode concordar ou não concordar. Se você quiser deixar aqui a sua visão no comentário aqui abaixo, com certeza eu vou estar tá lendo aí, tá? Agora eu vou estar tá com um pouco mais tempo, porque eu tava tentando aqui interpretar um pouco o que tá acontecendo nesse momento o mercado tá muito difícil, tá? Já antecipando para vocês o Bitcoin aqui, eu estou em cima do muro nesse momento do Bitcoin, tá bem difícil aqui de poder tomar uma uma decisão. E eu tô tomando decisões aqui mais para as altcoins, tá? Vou comentar para vocês um pouco mais aqui então ao longo desse vídeo, tá, pessoal? Então, basicamente o Bitcoin aqui tem vários indicadores aqui que estão é, bearish, tá? Então, Uh, a gente pode ver o RSI aqui fazendo topos uh, descendentes aqui, enquanto o price action fazendo topos ascendentes, tá? Isso aqui é bearish, aqui no de quatro horas. Uh, também outros exemplos gráficos é a mesma coisa. A gente rompeu esse canalzinho tá estava formando aqui para baixo, agora formou uma resistência aqui também nesse, no, no canal que a gente estava formando. Tá? Só que o Bitcoin, pessoal, ele é complicado aqui, tá mesmo com o DXY subindo muito forte, ele não deu uma... uma... Eu vou comentar, inclusive, sobre o sobre DXY daqui a pouquinho, fica aí no vídeo. Ele não deu aqui um espaço aqui, tá e, na verdade, está uma região que eu considero aqui de não... De não operação aqui, de não no, no trading zone aqui, né? Basicamente, porque é, tá complicado, tá pessoal? para mim, o Bitcoin aqui realmente tem que pegar ou pegar liquidez mais acima aí, tá? É, ou então é, recuar aqui um pouco mais, você poder avaliar, entrar na operação de short, ou então nessa região aqui próximo dos 22 mil dólares, posso até avaliar, 21.800, 21, posso avaliar dependendo de entrar numa posição de long e dependendo como o mercado vai se comportar, tá? mas no Bitcoin eu só tô sem tomar nenhuma atitude nesse momento estou focando aí na verdade em shortar altcoins que eu estou chegando oportunidade e essas coisas vou estar divulgando aqui também no grupo Vip aqui tá pessoal então não deixe de participar do grupo Vip ah, tem um link aqui abaixo na descrição tá é para você participar vou deixar no comentário fixado também é, lá eu vou tá compartilhando as, as oportunidades que eu estou enxergando no mercado. O mercado tá bem difícil de encontrar essas oportunidades, mas que eu enxergar ali que eu, que eu vejo que tem mais chances de dar certo, eu vou tá compartilhando com vocês ali, tá bom? Tem até a planilha bacana que eu tô montando ali, ontem fiquei trabalhando o dia inteiro para chamar essa planilha para ficar bacana ali, tá? Então participe do grupo VIP, grupo VIP você, vai, você vai gostar. Se você quiser receber uh, aqui Análises mais frequentes do Bitcoin, tá? E, e, e vou também estar fazendo uh, vídeos individuais de algumas altcoins que eu estou também de olho. Se torne aqui membro do canal, tá? Eu tô aqui elaborando isso aqui, tentando agora montar uma estrutura que eu possa de fato mostrar análises mais frequentes do Bitcoin e também das dos trades em altcoins que eu vou estar aqui, então, uh, fazendo, tá, pessoal? Então, tem essas opções para você aí. Lembrando que o Grupo VIP ele é gratuito para quem é, é afiliado, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, que agora, basicamente, a minha, a, o que eu estou fazendo aqui agora é esperar o Bitcoin, tá? Por quê, tá? Basicamente, aqui, pessoal, a gente tem muita liquidez nessa região aqui dos 25 mil dólares, tá? Então, para mim, o Bitcoin ele pode ser atraído aqui, se é SP500, uh, dar aqui, fazer um, um, um mais um sinal aqui que pode subir. Tá, que eu estou achando um pouquinho difícil, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, o Bitcoin pode dar essa pernada para região dos 25.200 dólares. Aqui eu tenho ordem de venda no spot, tá comentei para vocês e não mudei a opinião, eu estou aqui com ordem de venda no spot, se o Bitcoin pegar aqui vou estar tá vendendo mais da minha posição, da minha banca de trade, tá não são posições de hold de longo prazo, é minha banca de trade para diluir o meu risco. Tá? Aqui agora no curto prazo eu estou indeciso em relação ao Bitcoin, se ele vai pegar essa região aqui primeiro, ou se vai voltar para essa região que dos 22.200 dólares. tá Eu não sei dizer para vocês de fato o que vai aqui acontecer. Então vou esperar primeiro aqui ver uma das regiões buscar para poder tomar a decisão e vou uh, mais adiante comentar para vocês sobre isso, tá? Mas para mim me parece aqui, tá? Eu não quero uh, incentivar ninguém a, a tomar nenhuma, nenhuma posição aí. Me parece que Bitcoin, ele deveria aqui seria mais natural aqui ele buscar atestar essas regiões do CPR mensal aqui, tá? Então, aqui Cadê o meu, cadê o meu indicador de CPR? Isso, sumiu o indicador de CPR. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu dar uma pausa aqui para botar o indicador de novo, só um momentinho. Aliás, em vez de pausar aqui o vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui o indicador do CPR a, aqui no, durante a gravação do vídeo para o pessoal saber como é que eu fa... Qual é o indicador que eu uso aqui, tá? Então basicamente é o CPR, esse aqui que eu uso, CPR by QGS, eu seleciono ele. Quando você abre ele aqui ele fica muito sujo, com muita coisa, tá? Então você vai aqui nas configurações do indicador você tira aqui os, o diário, tira também aqui o, o de amanhã, semanal, deixa só o mensal aqui, tá? Basicamente só o mensal você tira, o resto tudo você desabilita aqui no indicador. Uh, e depois vai aqui no, no mensal e basicamente é isso, tá? Aqui não vou mudar as cores, mas geralmente eu gosto de botar as linhas centrais aqui, as linhas centrais do indicador. Uh, essas aqui, basicamente, eu gosto de deixá las em branco, tá? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Não... Uh... Botar aqui em branco, eu acho que é isso, tá? Agora tá certinho. Então, esse aqui são em branco e o resto deixa basicamente igual, tá? Não muda nada. Então, aqui tá, aqui tá. Então, os indicadores o, aqui, o CPR mensal, para mim, faria sentido, então, o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui próxima, aí, ó, dessas regiões dos 22.200 dólares aqui, até a região aqui dos 21.300, tá? seria, seria uh, digamos assim, mais saudável fazer essa correção, tá? Porque a gente tá bem esticado, pessoal. A gente subiu aqui praticamente, uh, se a gente pegar aqui. Um, a gente subiu aqui praticamente, pessoal um, um pump muito violento aqui de quase 44% tá? Então para a gente fazer mais a penada Seria interessante recuar um pouco mais Mas isso não impede ele, ele simplesmente a partir daqui disparar tá? Então como eu não sei o que vai acontecer Eu estou aí uh, esperando um pouco mais aí o, o, o preço se movimentar tá? Mas para mim estou preparado Se ele buscar a região dos 25.200 Eu vou estar então, vendendo no spot E já estou já com, com alguns alertas para poder Aí avaliar, se eu tiver aqui, então, uh, trabalhando aqui de olho nos gráficos, talvez avaliar já entrar em posição de short, tá? Mas tome muito cuidado, se você quiser entrar em posição de short Bitcoin aqui, você tem que botar um stop acima da região dos 25.800 mil, 25 mil dólares, tá? Porque se romper essa região dos 25.800, lembrando que, que a gente pode fazer sombras grandes também, tá? Então pode ter um short squeeze aí, então, é, é bom você dar um, uma margem legal aí, tá bom? Mas se perder, romper essa região dos 26 aqui para cima, pessoal, na minha opinião, tem grande chance de lá buscar a região dos 27.500, 28.000 dólares, tá? Mas para mim aqui é uma região que eu estou trabalhando aqui nessas faixas de preço. Se o Bitcoin buscar essa zona aqui e ter dificuldade de romper essa região aqui, por exemplo, dos, dos 20.400 para cima... Já pode ser uma excelente uh, oportunidade, tá? Então bota um alerta para você aí no seu gráfico. É uma região que eu acho que vai ter. Tem bastante liquidez aqui, conforme eu já comentei para vocês aí no, nos últimos vídeos. E vou estar tentando buscar uma oportunidade short aqui nessas regiões então para o Bitcoin então liquidez é a região dos 22.200 22, também aqui na é região dos 28 20, 20.800 aqui olhando o, o mensal e depois lá nos 8.500 dólares tá Esse que são as regiões que eu tô de olho para o Bitcoin no curto prazo aqui sete dias não tem muita coisa tá basicamente quase a mesma coisa que surgindo uh, não tem muita novidade para vocês uh, acho que também aqui no 12 horas também não tem muita novidade mas tem liquidez formando aqui um pouco acima então eu Tá, tá um pouquinho difícil de poder tomar uma decisão aqui no Bitcoin. No, na BitMEX aqui, pessoal, acho que não tem nenhuma novidade. Se bem que sumiu aqui alguns indicadores aqui agora. Não sei por que, que sumiu. Vamos ver se vai aparecer de novo aqui. Agora sim. Então esses são, esses, esses são os valores aqui então, da BitMEX. Vou deixar aqui no vídeo se você quiser dar uma olhada. Tá, mas está difícil de tomar decisão, mas a gente vê que tem liquidez aqui até essa região aqui dos 21.200 dólares, né, e bastante aqui nessa região próxima aqui dos 21.800, tá? Para mim faria sentido, realmente, o Bitcoin ele voltar para essa zona aqui, buscar um parte da liquidez para poder fazer mais uma penada de alta. Seria um natural aí tá, é fazer, fazer um, um pouco disso, uh, porque só subir aqui é, tem que ter muita força, pessoal, tá? Eu acho que... É, não sei se Bitcoin está tão forte assim nesse momento, tá bom? Mas vou aguardar, estou interessado nas altcoins aí, Tá, que eu vou comentar um pouquinho mais para vocês aí sobre isso. Então, caras, o a SP 500 aqui tá incrível, uh, subiu bastante, mas olha só, fez um fez aqui um movimento que já acho bastante bem perigoso aqui para os touros, tá? Então tome cuidado. As pequenos aqui foi testar essa região dos 4.200 pontos. Eu falei para vocês que essa região dos 4.200 pontos, eu acho ser assim, difícil a SP pequenos ficar acima, tá? Comentei para vocês há bastante tempo isso que não acreditava esse pequeno ficar acima da região dos 4200 pontos. Foi exatamente o que aconteceu. Até o momento eu estou correto até esse momento, tá? Vamos aguardar um pouco mais, ele é cedo para dizer, tá? Mas esse pequeno fez o seguinte, ó, ela perdeu aqui essa região, né? Fez um fundo, foi testar aqui a região de 68 e parece que está querendo fazer aqui um dead cat bounce, tá? Então, para mim tá parecendo aqui que esse Pequenos vai fazer um fundo mais baixo, começar a reverter a partir daqui. A mesma coisa e estou vendo aqui para a Nasdaq aqui também. A Nasdaq está fazendo algo bem parecido. Repetindo o que a S&P 500 fez aqui. É, então, deixa eu mudar o tempo gráfico. Tempo menor aqui, tá? Então, somente tempo, tempos menores. A, a Nasdaq fez basicamente a mesma coisa aqui também, tá? Então, buscando a região de 68, resistência. Chances grandes de fazer aqui, então, o, um fundo mais baixo. O DXY hoje, então, pessoal, disparou aqui, né? Parece que buscou finalmente o um fundo. tá parecendo que agora sim buscamos um fundo para o DXY aqui no 100% oito aqui tá subiu muito forte hoje, tava subindo já ontem aí né, e hoje aqui com o anúncio do payroll subiu muito bastante aqui então parece que o mercado ficou enxergou isso aí com um sinal um pouco uh, bastante ruim tá o fato do payroll sair do ter saído muito alto significa que tem o desemprego tá muito baixo né, essa é a questão é, e o mercado está olhando mais pelo, pelo lado aí, pelo que eu estou vendo aqui pelos gráficos, né, pelo como o mercado está se comportando aqui agora, pelo menos no curto prazo. O mercado está chegando sei, com, com maus olhos, né? Significa que, apesar de a gente não estar tá entrando numa recessão aqui agora, a recessão não parece estar tão perto assim, né? Essa visão, mas. Uh... O, o Fed tem um espaço muito maior para apertar mais ainda nas políticas monetárias. Né? Já falou que não vai reduzir taxas de juros esse ano, não vai ter o pivô, né, que o mercado está tão esperando. Então acho que o mercado já está ciente disso, que isso não vai acontecer. Uh, só esse pivô só vai acontecer, na minha opinião, pessoal, se começar a quebrar muita coisa aí. tá? E está longe de quebrar, pelo menos aí o mercado de trabalho, está bem aquecido. E o resultado das empresas estão saindo aos pouquinhos, algumas não saíram bons aí mas uh, para mim o mercado tem uh, o, o Fed vai ter um espaço bom para trabalhar aí em relação a isso tá mas lembrando vocês que até inclusive encontrei esse tweet aqui né, no, no Twitter falando sobre isso né aqui ó uh, o mercado o mercado muito forte né tá aqui, ó, mas a recessão tá aqui, ó 50 anos de uh... Né, praticamente a máxima de desemprego lá nos Estados Unidos, tá? de 50, em 50 anos, né? então o pessoal falando sobre recessão, mas vale a pena lembrar aqui, eu comentei para vocês na minha análise aqui do macro, né, que eu mostrei aquele, aquele, aqueles gráficos para vocês, vou deixar o link aqui em cima que sempre de uma recessão, antes de uma recessão, a gente tem aqui o desemprego no, no, em valores mínimos tá? todas as recessões foram assim em todos, desde 1980 praticamente aqui, é 90 quase né? todas as recessões elas precederam com é, a curva de juros aqui né é bastante negativa aqui né abaixo de zero e com muito com desemprego muito baixo tá isso aconteceu com todas as sessões por que que será que agora vai ser diferente tá esse aqui é o ponto é, principal então, todo cuidado com a questão do desemprego, não quer dizer que que agora a gente vai ter o desemprego. não tem desempre... não tem é, desemprego nos Estados Unidos que a gente vai ter então uh, que a gente vai ter então no caso não vai ter recessão tá tome muito cuidado o macro está péssimo ainda aí, tá? Na minha opinião. Uh, e tem muita água pra rolar aí, tá? Eu acho que uh, não, não consigo pensar em boom nesse momento aí, olhando a situação atual do macro, tá bom? O uh, que mais tem pra vocês aqui? Uh, bom, esse question não é tão importante... Uh, caras, então vou comentar aqui rapidamente Falei sobre pequenos sobre SP500 DXY né? Vou comentar para vocês rapidamente aqui, então, sobre o resto do mercado é, Então assim, já, já que eu não estou aqui Posicionado no Bitcoin, não estou interessado em fazer long Também né, nessa região Eu acho que agora com as sp 500 aqui dando essa, Essas resultados, essa, o DXY subindo Com com SP500 aqui ela perdendo força, eu não é, estou interessado em fazer long com Bitcoin, mas shortar, não estou interessado em shortar, porque eu já estou shortando algumas altcoins aí, tá estou buscando short nas altcoins, porque se o Bitcoin corrigir aqui, pessoal, a, a, a chance maior aqui de ganhos pra gente, short as altcoins vão estar tá ganhos muito maiores, na minha opinião, tá? Então, estou mais interessado em shortar altcoins nesse momento do que shortar o Bitcoin, tá Bitcoin que não está aqui caindo tanto com essa subida do de DXY, né? deveria estar tá caindo mais, então esse é o sinal de certa forma de força aqui também nesse momento. Então, vou aguardar um pouco mais Bitcoin. Assim que eu tiver algum, alguma posição, é, eu passo para vocês. E esse foi o um motivo também de ter demorado aqui para trazer análise para vocês, pessoal. Porque eu ficava aqui realmente tentando encontrar aqui alguma coisa com Bitcoin e não conseguia ver nada claro aqui, tá bom? Então, assim que eu tiver mais clareza, eu vou passar para vocês aqui com certeza no vídeo aqui rápido, tá bom? Então, cara, as altcoins... A dominância Bitcoin está caindo nesse momento. Tá? Então, uh muito dinheiro pode acabar subindo indo para as altcoins nesse momento, que a gente pode ver a dominância caindo. Né? Então, numa tendência de alta do Bitcoin, aí, com certeza as altcoins podem ter, ter ganhos né? com, essa, com, essa, com essa subida. Só que tem que cuidar aqui, estou vendo também o total da capitalização aqui do mercado ó, em relação, tirando, descontando o Bitcoin. A gente pode ver que deu uma subida muito forte, né? deu uma subida aqui forte e está com dificuldade de subir mais. A gente está vendo, inclusive, divergência aqui também no... no no RSI, não está com tanta força aqui agora o mercado. Tá? Então, para mim, pode ser que a gente está fazendo um topinho aqui. O mercado já de, das altcoins, ela, ela deu uma boa subida também. Tá? Então, Uh, na minha opinião, aí não sei não, porque inclusive está em região de resistência aqui também nesse momento. Né? A resistência bem clara desse, desse do mercado de altcoins. Então, não estou botando tanta fé. Obviamente, eu estou buscando altcoins que estão uh, com long short ratio muito elevado, porque está todo mundo acreditando que vai voltar a subir. Essas altcoins que eu estou interessado em shortar, tá bom? Então, não deixe de participar do grupo VIP. Vou estar tá compartilhando com vocês ali as minhas as meus trades com altcoins, tá bom? Que eu estou fazendo nesse momento, que eu estou olhando para hoje, amanhã, no final de semana eu vou estar com certeza olhando várias oportunidades aí em relação aos altcoins, tá bom, pessoal? E também não deixa aí de criar sua conta para Prime MSBT, porque semana que vem eu vou estar divulgando mais aí um cupom de, de 200 dólares para você operar na corretora, tá? Então, que isso é conta na PrimeSBT hoje mesmo, se você quiser já operar, você pode ganhar aqui até 7 mil dólares de bônus para você uh, operar na corretora, dependendo da quantidade de depósito que você fizer, isso é 7% do valor do, do total do, do, de depósito que você fizer aí, tá bom? Então, que isso é conta na PrimeSBT, semana que vem tem um cupom, mas é uma corretora que você, você pode inclusive aqui operar a SP500, vários índices aqui, commodities, é bem interessante, tudo usando essa margem em Bitcoin ou STT, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar, se inscreve no canal. E com certeza, no final de semana, eu vou estar aqui mais de olho. Vou ficar um pouco mais tranquilo aqui trabalhando no final de semana, né, para poder ficar mais livre aí pro carnaval, aí, porque é... vamos ver se eu vou conseguir, pessoal, porque o mercado tá bem complicado mesmo, tá bom? Então, no mais é isso. A gente se vê aí amanhã. Um abraço.